Outra grande novidade anunciada hoje, essa sim, oficial, é, apesar de ainda, não sei se já foi publicada no Diário Oficial, que é o mais oficial de todos, mas enfim, é uh, o anúncio do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva, um uh, professor de 67 anos, esse sim, com uma... Uh, uh, uh, um currículo uh, admirável, ele tem pós-doutorado, inclusive, uh, fez estudos fora do Brasil, e uma pessoa que já esteve, inclusive, já trabalhou, inclusive, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Uh, isso quando o Ministro da, da Educação era o Ricardo Vélez, logo no início do mandato do uh, presidente Jair Bolsonaro. Portanto, uh, o Carlos Alberto de da Silva, ele ficou no governo Bolsonaro de fevereiro até o fim do ano passado, quando entrou o Weintraub, e aí houve ali uma incompatibilidade e ele acabou uh, saindo. Foi um nome bem recebido, é, em princípio, pelo que, que se ouviu aí a, as discussões, seria uma figura justamente primeiro que tem currículo, né? É uma pessoa que é mais moderada, é considerada muito mais bem educada e, e, e, e literada, né? Como é que se fala? Pessoa que sabe escrever, sabe falar o português corretamente, né? Uh, e além disso, um militar. 11º militar no governo de Jair Bolsonaro, ele que é um almirante reformado é, da Marinha, né, e, mas pelo menos é uma solução para essa pasta, é fundamental para o Brasil, a gente sabe, enquanto isso a educação, a saúde, melhor dizendo, né, continua vaga ali com o, o ministro interino e a Secretaria de Cultura, já temos um novo nome no lugar da Regina Duarte, que é o Mário Frias, ou seja, seis por meia dúzia, ficamos zero a zero. É isso aí. O que, que você achou desse nome, Joel? O que, que você achou das repercussões em torno do nome do Carlos Alberto Decotelli da Silva, novo ministro da Educação? Vamos falar já da educação. Só um brevíssimo comentário sobre a cultura antes. Era é um pouco seis por meia dúzia, mas também a gente saiu da novela das nove e viemos parar na malhação, né? Essa verdade, foi a... nossa! É não. Foi a Vamos ver o que, que muda. Eu não tenho grandes expectativas para a cultura neste momento. É verdade. Uma coisa, uma coisa sobre educação, uma coisa sobre educação não dá para ter dúvida. É um nome superior ao Weintraub. O Weintraub foi o pior... Ministro da Educação, que o Brasil jamais teve. Alguém sumamente desqualificado, incompetente, mal intencionado, que dedicou seus dias a criar brigas e fazer xingamentos nas redes sociais e que não apresentou um programa concreto, um resultado de absolutamente nada. Inclusive, uma das principais discussões que a pauta, que a pasta da educação enfrenta neste momento, que é a renovação do Fundeb. Um dos, uma das principais ferramentas de financiamento aí da educação básica pelo Brasil, o ministro ex-ministro Weintraub sequer tocou nessa discussão. Ela tem sido feita no Congresso. Né? E tem um prazo então, pra que depois... né, Joel? O prazo está acabando para a defesa. Vai vencer. É vai vencer. Vai vencer o Fundeb, vai ter que ser renovado. Então, temos que decidir quais são os critérios. E é uma discussão que pode ter impactos seríssimos na educação. Se a gente tiver bons critérios de financiamento, a gente cria incentivos para a melhora da educação no país inteiro. Se a gente tiver critérios ruins, ou se a gente nem renovar, daí a gente ou não, não dá incentivos corretos para a educação, ou até tira recursos da educação e assiste ela afundar, ainda fica ainda pior do que ela é. Né? Então, é uma discussão central. O Decotelli, ele chega... Primeiro, eu não, eu, eu não cravaria ainda que, nossa, é um grande ministro, é realmente assim, um nome ideal para pasta, o currículo dele fez pós-graduação, nada na área da educação, ele não, antes de ter, no próprio governo Bolsonaro... Pós-doutorado, o currículo dele exato, exato, é... Exato, exato, exato. É. exato. Antes, da, antes de, no próprio governo Bolsonaro, ele ter trabalhado no Ministério da Educação, no Fundo Nacional, ele não tinha nenhuma passagem por educação também, então não é alguém exatamente da área, e a gente já aprendeu, ao longo desse um ano e meio de governo, que quando a gente acredita muito nos currículos e, no, e nos perfis brilhantes que saem da ala militar, muitas vezes a gente acaba se decepcionando um pouco, e nem sempre é todo aquele brilhantismo que a gente esperava. Mas eu não tenho a menor dúvida que ele fará um trabalho melhor que o Weintraub. E, segundo ponto, ele, numa entrevista que ele deu hoje para o Globo, ele já disse claramente a que veio. Né? O Weintraub era um ministro antipolítico por excelência. Ele era alguém que, naquela reunião do dia 22 de abril, eu não sei quem assistiu o vídeo, era uma verdadeira. aquela Me reunião ministerial. Exato, exato. Informado, tá ligado. Exato. Era uma verdadeira escolinha do professor Raimundo ali, de uma hora e meia que a gente assistiu. O Weintraub, naquele vídeo, deu com muita clareza a posição dele. Ele é um ministro militante, né? ele fez um discurso de militante lá dentro. Ele criava briga, ia para protesto, mas não, não tinha nenhum trabalho e não tinha nenhuma articulação política. O Decotelli chega com o discurso rigorosamente, diametralmente oposto. Pelo não, o que eu quero, acima de tudo, é o diálogo. Diálogo com quem? E quem que ele cita? Justamente as diferentes legendas importantes do Congresso Nacional. Então, ele está aí para justamente ser essa voz de articulação, e diálogo e negociação junto ao Congresso. Ou seja, eu imagino que seja um nome que tenha agradado muito aos parlamentares do chamado Centrão, que querem justamente isso, que já estão com o Fundo Nacional de Desenvolvimento, Educação, FND, na, na mão, já está nas mãos dos partidos do Centrão. Uhum. E agora o ministro da Educação também vai ser alguém que vai conversar junto. É. Muitas vezes as pessoas olham de uma forma meio demonizando a ideia de diálogo e de conversa política e tudo. Não, isso não é verdade. Assim, é importantíssimo essa articulação política e a conversa junto ao Congresso. É, a é questão que... é em que termos ela é feita e com que agenda. A gente ainda não tem muito clara qual que é a agenda que o Decotelli vai trazer. A gente tem claro que ele quer priorizar esse diálogo ainda não conhecemos que agenda será trazida, se é que terá. Talvez seja um ministério também que queira muito mais deixar nas mãos do parlamento, do congresso, mais do que trazer e, e, e trazer direcionamentos claros. A gente vai assistir isso ainda. É. Eu não tenho a menor dúvida de que, dado aquilo que a gente acabou de deixar, ou vai entrar, dado a situação da qual a gente saiu, a gente tem que estar otimista. Não vai é. ser tão ruim quanto aquilo. É. Mas ainda é cedo para cravar que vai ser bom ou excelente. Vamos esperar ah. para ver... Vamos dar um voto de confiança, vamos dar o benefício da dúvida é. para o novo ministro e ver se ele se ele realiza aí um bom trabalho. Oi, é novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like para mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda, só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo.